Um trabalho de realidade virtual liderado por pesquisadora da UFSM foi usado como prova durante um julgamento político na Argentina. Trata-se do El Campito, um dos maiores centros clandestinos de detenção, tortura e extermínio utilizado na Argentina durante o período da ditadura cívico-militar. Nesse episódio do TV Campus Entrevista, a gente entende essa reconstrução e sua relevância para o julgamento de crimes políticos e tragédias. Eu sou Eduarda Costa, estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Recebemos hoje a antropóloga Virginia Vecchioli, professora do Departamento de Ciências Sociais da UFSM e diretora do Projeto de Reconstrução do Centro Clandestino Argentino. Olá, professora Virginia, seja bem-vinda à TV Campus Entrevista. Olá, Eduarda, muito obrigada pelo convite para fazer parte desse programa. Professora Virginia, em qual contexto se deu o trabalho de reconstrução do centro clandestino e como a equipe de professores e alunos estava organizada tanto para a criação do dispositivo virtual quanto para a investigação dos documentos e dos testemunhos? Essa reconstrução de um centro clandestino da ditadura argentina foi um projeto que eu tinha iniciado quando trabalhava lá no meu país porque a universidade onde eu fazia, onde eu trabalhava, né, ela era vizinha desse centro clandestino e mesmo que o centro tenha sido um dos maiores do país, não existe nenhum lugar que lembre as vítimas ou que lembre, né, para as pessoas da da comunidade, que nesse local funcionou um centro clandestino. Assim, eu comecei aquele projeto quando ainda trabalhava lá, e depois que eu fiz a mudança, me incorporei para o UFSM. continuei, porque o projeto envolvia já desde o início uma parceria com outros colegas da Argentina, então a gente se dividiu o, o trabalho, né, eu fiz a minha parte e eles lá em Buenos Aires continuaram fazendo a parte deles e a gente é, criou uma equipe de mais ou menos 20 pessoas, né, é, que trabalhamos nesse projeto. Essas pessoas eram tanto da área da antropologia, da sociologia, da história, da arte inclusive, assim como também é, pessoas que têm competências né, é, em termos das linguagens de computação e as linguagens de desenho, né, imagens por computação. O local onde funcionava o Centro Clandestino está completamente descaracterizado porque ele foi propositalmente destruído pelos militares. Com base em quais fontes foi possível reconstruí-lo tecnologicamente? Sim, justamente esse Centro Clandestino, como outros, foram derrubados durante a ditadura para impossibilitar, em um certo ponto, ah, o trabalho dos testemunhos, né, dos sobreviventes, porque não tinham como provar que aquilo do que eles estavam relatando, falando, tinha existido. É, muito antes da gente começar com esse projeto, a equipe argentina da antropologia forense é, levou à frente uma escavação é, num, numa parte, né, dessa guarnição militar, uma guarnição militar que teve em funcionamento quatro centros clandestinos, esse El Campito que a gente reconstruiu era o principal e ele, a equipe da antropologia forense conseguiu descobrir os fundamentos dos prédios, né? e, dessa forma a gente contou com uma ferramenta importantíssima, como eram os dados a respeito do, do tamanho e da localização dos vários prédios que formavam parte do centro clandestino. Então, um, uma fonte de dados era nos dados que a equipe da antropologia forense passou para nós, né? fundamentalmente os planos, fotografias aéreas, da época em que o centro clandestino estavam funcionando. Também, aí é, entramos em contato com um, a procuradoria que leva à frente esse processo há 20 anos e eles de, é, compartilharam conosco muitos depoimentos que estão nos processos judiciais. Muitos sobreviventes né, relataram as experiências que eles atravessaram quando estavam detidos no Centro Clandestino. Com esses dados e outros também coletados a partir de livros autobiográficos, arquivos orais, etc., a gente conseguiu montar um primeiro rascunho desse espaço do Centro Clandestino. Quando a gente teve esse primeiro rascunho, aí começamos a entrar em contato com os sobreviventes. É, vários deles, a gente já conhecia seu testemunho né? pelos depoimentos dados perante o tribunal. É, e conosco, eles ajudaram enormemente para aprimorar né, esses rascunhos iniciais e levar o, o trabalho a, a forma que ele tem definitiva hoje, né, que representa tanto aqueles dados, né, obtidos através dos processos, quanto as próprias lembranças dos sobreviventes, né, que eh, foram fundamentais porque eles tinham tido acesso a, ao centro clandestino no momento que estava funcionando, justamente porque eles foram estiveram detidos nesse local. A reconstrução em realidade virtual reúne muitos detalhes que já estavam esquecidos das memórias das vítimas. De que forma esse trabalho contribui para o relato das vítimas e dos sobreviventes? Esse projeto tem várias, é, várias possibilidades e vários usos. Né? Por um lado, como o, o percurso é, virtual do centro clandestino aparece acompanhado pelos depoimentos e testemunhos dos sobreviventes, né? Ele funciona como um lugar virtual de memória. As pessoas que se interessam por conhecer como era um centro clandestino durante a ditadura podem é, percorrer o espaço podem escutar uh, as palavras dos sobreviventes que eles relatam eh, distintos episódios que aconteceram com eles durante o período eh, em que o centro clandestino funcionou. Então, por um lado tem esse valor de memória que vai permitir guardar todas essas lembranças para o futuro. Em segundo lugar, e porque lá no meu país, na Argentina, existem políticas de Estado eh, vinculadas a, aos crimes da ditadura. Eh, por exemplo, uma dessas políticas exige que no dia em que se comemora o golpe, que se lembra o golpe eh, de Estado, as escolas realizam atividades específicas eh, para recordar, né? Uh, os estudantes, o que foi a ditadura. Por esse motivo, muitas escolas que são vizinhas desse campo clandestino começaram a fazer uso do dispositivo virtual. E não, pelo que me contaram, porque estou longe, né? é, nesse momento específico né da pandemia, que não houve aulas presenciais, parece que o dispositivo foi utilizado muito, muito justamente porque é, permitia acompanhar é, as exigências dessas atividades é, em formato virtual. Então, por último também, esse dispositivo é, foi fundamental é, no contexto dos processos por crimes contra a humanidade, porque ele participou de uma das audiências é, a pedido da acusação, é, a gente foi convidada né, pelo tribunal para apresentar o resultado é, do nosso trabalho e mostrar como era na sala de audiências, a gente conseguiu mostrar na sala de audiências como era o centro clandestino, sendo que muitos sobreviventes tinham falado do espaço, as, os sobreviventes às vezes foram solicitados para fazer eh, retratos ou rabiscos dos prédios né, na hora né, e ah, a partir da possibilidade de fazer uso desse dispositivo, eh, agora eu estou acompanhando de forma remota as audiências, eu já vi que os sobreviventes começaram a dizer, eu conheci é, o algoz X, quando eu estava no prédio Y, aquele que as pessoas do dispositivo virtual mostraram que era no lugar X, então eles usam né o que eles conhecem do dispositivo para esclarecer ao tribunal em, em qual local as coisas, as experiências que eles tiveram aconteceram, né para especificar melhor. É, como foi a experiência. Então, é, o, o dispositivo né funciona como prova perante a justiça, justamente porque ele é, foi montado sobre a base da quantidade de testemunhos que a gente analisou e como esses testemunhos, todos espalhados, todos os dados, né, isolados, porque eh, os magistrados, né, e os procuradores não têm como objetivo reconstruir o espaço. Eles estão atentos a outras questões, né, como definir a inocência e culpabilidade, né, dos algozes. Mas nós eh, tínhamos o propósito de conhecer o espaço. Então, todos os dados que estavam espalhados por muitos depoimentos, por muitos processos, por muitos livros e tal, a gente reuniu e conseguimos montar uh, essa realidade do centro clandestino justamente porque todos os depoimentos coletados eram concorrentes, ou seja, todo mundo coincidia e, sobre a base dessa coincidência, o dispositivo foi criado como também eh, isso envolve provar que os depoimentos dos sobreviventes são verdadeiros, porque se fosse mentira, eu nunca teríamos conseguido reunir os distintos dados confirmando cada depoimento o seguinte, né? Teríamos tido dados completamente distintos, fragmentários. Pelo contrário, quando a gente colocou foco nos dados sobre a distribuição dos espaços, como que era a cozinha do centro clandestino, como era nas salas de tortura, todos os depoimentos eram concorrentes e por isso que a gente, sabendo os fundamentos dos prédios, os tamanhos, a gente conseguiu elevar esses prédios e reconstruir como eles eram na época. Professora Virgínia, você acredita que essa metodologia também pode ser aplicada em casos de tragédias, como o caso do incêndio da Boate Kiss. De que forma uma reconstrução da boate pode elucidar ao júri e à população o que ocorreu? Sim, como eu te disse, Eduarda, esse tipo de estratégia, essas parcerias muito inovadoras, que eu considero muito criativas entre a área da tecnologia, do desenho e das ciências sociais, eu penso que tem um potencial enorme para realizar produtos de impacto na sociedade. Por exemplo, vou dar exemplos, vários, assim para estimular os meus colegas da UFSM a <risos> se engajar nesse tipo de projeto. Por exemplo, como seria maravilhoso ter como ferramenta de ensino, e eu como antropóloga social, a recriação de uma aldeia antiga, Cangá, que é um lugar que ninguém pode visitar hoje em dia, porque elas foram destruídas, as populações foram deslocadas, né? Porém, temos muitos documentos, temos depoimentos, a gente poderia perfeitamente reconstruir e nas escolas de ensino fundamental, de ensino médio, os estudantes visitarem essas aldeias e não conhecer os lugares degradados, né, que às vezes é, essas essas populações ocupam, né. Por um outro lado, é, no, no que tem a ver com com os tribunais nem né, os processos judiciais, infelizmente, né, a gente que mora é, na cidade de Santa Maria conhece muito bem a tragédia da Quias, e considero que seria muito importante ter no tribunal, na sala do tribunal, que agora vai ser em Porto Alegre, a possibilidade de mostrar como era o funcionamento da boate Kiss na noite do incêndio. Mostrar no sentido de permitir que o testemunho do sobrevivente ele esteja acompanhado pelo percurso virtual dentro da boate, porque existe um material muito, muito valioso de, de documentários, né? existem filmes, mas a, dif, a diferença com um dispositivo virtual interativo contrastando com o documentário, é que o documentário tem um início, tem um meio e tem um fim, uma sequência única, né? Ao invés, esses dispositivos interativos permitem percorrer segundo e realizar um itinerário que vai mudar segundo as necessidades da hora, né? Por exemplo, um sobrevivente que precisa mostrar onde ele onde ele estava na hora que viu o foguete ser acesso. Um outro sobrevivente precisa descrever como ele conseguiu sair da área do banheiro para a porta da frente, enfim, os testemunhos poderiam ser acompanhados né, por um tipo de reconstrução virtual que seria de muita utilidade para provar né? a verdade né das pessoas que sobreviveram à, à boate quis porque mostraria com precisão onde que eles estavam, como que aconteceu, como que deu para olhar, é, enxergar o que estava acontecendo. Vou colocar um exemplo. Os promotores é, do julgamento contra... É, contra as guardias do campo de eh, Auschwitz, na Alemanha, eles recorrentemente diziam para a justiça, não, a gente não teve envolvimento nenhum com os crimes do nazismo, porque Auschwitz era muito grande e a gente das torres de, de vigilância não conseguia enxergar nada até que o promotor federal eh, decidiu reconstruir o espaço das torres e o campo, somente para conseguir identificar se uma pessoa acima da torre conseguia ou não conseguia saber as coisas que aconteciam. E foi provado que qualquer pessoa dentro, acima da torre, conseguia enxergar o que acontecia, né, dentro do campo de azul? E essa foi uma prova utilizada contra esses algozes que sempre se reivindicavam inocentes, porque segundo eles não chegava a enxergar hein, os fatos por causa da distância. E através do dispositivo virtual, eles provaram que ele estava mentindo. Então como, nessas tragédias, o que está em jogo são coisas tão dramáticas como a perda massiva de vidas, né? Eu penso que que seria muito importante, né, contar com, com um dispositivo que auxilie ao trabalho, né, da justiça nesse sentido. Professora Virginia, eu agradeço a tua participação aqui no TV Campos Entrevista. Te desejo um bom trabalho.